Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos conversar um pouco sobre o mercado de trabalho da camuflagem reparadora. As pessoas procuram cada vez mais profissionais proativos, e especialistas que trabalhem com segurança e o mais importante, que dê resultados. Trabalhar com a camuflagem reparadora não deve ser algo penoso, algo que te dê medo. Muito pelo contrário, tem que ser algo prazeroso, algo que você vai motivar os seus clientes, onde que você vai renovar a autoestima do seu cliente. Dominar a técnica de camuflagem irá te levar ao êxito, ao sucesso. Colocar em prática tudo o que você aprendeu vai gerar resultados e resultados atraem novos clientes. Novos desafios, novas oportunidades fazem você sair da zona de de conforto. E com isso você aprende novas habilidades, você vai aprender a transformar vidas, a realizar os seus sonhos, a ter a vida que você merece. O seu sucesso também será o meu sucesso. Aprender a camuflar é a mesma coisa que aprender a dirigir. Pelo menos uma vez na vida você tem que parar para estudar, para entender o processo, para saber como funciona. Aprender uma vez colocou em prática, criou habilidade, você vai levar esse conhecimento pelo resto da sua vida. Pratique, estude e pratique. Esse é o grande segredo.